Ah, eu falei, antes de startar ele eu já sabia Você sabia porque fez, pra ter certeza mano. Olha. Salve Salve Galera, Neymar Jr. donatou 8 reais aqui Neymar, se foi você mesmo De qualquer maneira, massa respeito, Neymar, beleza? Sou seu fã Não tanto, mas já acompanhei na época do Santos Mas... Se fosse você mesmo. Oh, olha a vida do mid aqui. Manda 100 mil, paizão. Tá de brincadeira? Manda 100 mil, tá 8 real. Neymar, galera. Tô, oh, tô indo aí, pera aí. Ult, ult, ult, ult. Gente, aqui, gente, aqui, aqui. Ai, sai aqui. pra esquerda. Ai, ai. Ai, ai. Vai pra ai, ai, ai. Ai, ai. Eu esquerda, eu piquei ainda. Ai. ai. <fixen> Puta merda, mano. <fixen> eu desesperei, mano. Não sabe onde ir. Ah, mano, nem fodendo que isso aqui vai dar bom pros caras, velho. Mano, que cara tanque da porra, velho. Mano, por que, que esse cara é tanque, velho? Não consegui apertar R. Mano, por que, que esse aurel é tanque, velho? E rápido também. Quai que arranca um pedaço de mim aqui agora, velho. Quais, velho. Cara, ah, achei que os caras não iam morrer, não, velho. Morre, praga Meu Deus O cara não morre, mano E como é que ele teve duas zonias? Acho que ele deu tempo de ir pra base, né? Mano, o cara não morre O cara é uma praga, saca, velho No dia bom, quando eu acordo sem despertador Eu acordo 6 horas Aí eu já acordei 6 e cinquenta, mano Aí eu já tinha que Nesse período de 6 e cinquenta Eu já tinha que acordar Tomar um pouquinho de água Cagar E sete horas da mais Já fazer tá fazendo exercício, velho só que eu fui fazer isso tão rápido, que eu já... Na hora que eu vi que era assim, 50, eu... Já saí levantando assim, como louco. Nem dei vontade de cagar, mas já sentei no vaso, caguei... Aí fiz isso tão rápido assim, mano, que aí... Foi até mal pra mim, né, eu senti. Mas pelo menos tamo aí, tamo de pé na pegada, né? Vambora. Como ele tá forte, eu vou ajudar nessa galinha dele aqui também. poderia mandar o salve do cuzão do caralho. Consiste em fingir que nem viu o do Você vai entrar aí, Porná? Tô dando uma entrada aqui. folgado mesmo. Salve, Marquinhos. Monodicas para jogar de eco. Country. Quezinho. Fum. Tacou quezinho. W, lá na PQP, bropu E bastão, alto ataque, trocou passiva. Se quiser sair correndo, você sai. Se quiser daí pra cima, você vai pra cima. Procou o stun. Dup dup, dup, dup vai andando, vai andando, vai andando. Tenta locomover o o R, aí puf, você vê que o R vai pegar no 5. Uta, bate no 5. W, zona, puf. sabrá, troca puf, passiva, sai correndo. Dup, dup, dup, dup, pup, dup, full clear, dup, dup, Vai procurar a passiva e sai correndo igual um louco. Debo, ixi, Afonso! Olha a cara de Afonso esse dói! Folgadinho. Não vai ter ração pra ele hoje, não. Folgado, só o Afonso, folgado. Olha o flogão do Desika, galera. Olha a foto que o Desika tem em minha no flogão dele, mano. Parça Desique. Olha a bitela da minha teta. Olha o bracinho magro. Olha o fido X. Olha isso. E aí, Marquinhos? Só o pó da rabiola. Dó, tô sem dó. as minha vizinha é treinadora, famosa de box. Todo dia eu escuto ela falando: Vai, soca forte, soca mais. Acho que vou pedir autógrafo. Vai lá treinar também, cowboy. Fazer um treino, né? Exercício é bom. Vai lá. Caralho, mas se tu quiser deixar a gente jogar também, bem simples Talvez eu complete pra vocês. Né? Mano, é você. flecha! boa. Caralho, linda bola, linda bola. Obrigado, pode morrer, morre em paz, em paz de morre de paz, de pode paz. Pode em paz, morre em paz. Pode morrer em paz, morre em paz. Vamos nessa, galera. Montar aqui. Mas eu só vi a cabecinha. Bora lançar um só eco aí, né? Aqui. Uma pergunta Fala. para o chat. Ah. A namorada ou o namorado de vocês sentem ciúme de você pelo Kenzie e passar o fim de semana na casa do sogrão e deixei a live rolando na TV. E ela ficava pistola que eu não dava atenção pra ela, kkkkk. E aí galera, o Tomé tá perguntando se sua namorada ou o namorado de vocês tem ciúme do Kenzie, né? Aquele cabelo de um safado. Olha o eco então no, no, no Free Step, no Rebolation. Tem, ela, lá, prioridades. Esse aí namora bem, olha Do jeito dele, né, Fly? Ele Quando... vem? Ele insta-uta, ele ganha shield, né? É, ele lutou ele pra pegar shield, massa, mano. Gostei da atitude dele. Ah, para, Renato. Ai, para, para. Nossa, que... Ah, mano. Não, você não flashou, não? Flashou, mãe? Você não flashou, não? Flashou, mãe? Nossa. Nossa. Nossa, cara. Porra. Caralho, essa foi feia, hein, mano. Eu perdi Nossa. meus meijá e tudo, velho, nessas duas mortes. Caralho. <risos> Marquinhos! Oi. Marcos Vinícius! Pode falar, pai. Vini! Eu só vi a cabecinha, velho. Matou a Jinx. Aaaaaai! Confi pelo minimapa, deve ter passado perto. Empolguei ali, assim, empolguei. Com as tetas balançando, Marquinhos, manda o um salve do X-Teto e faça uma cantada pro chat. Chat, seu pai é pedreiro? Não? E essa cara de reboco? Toma. <risos> é tipo, é rotina, nossa. Doido. É muito doido. <risos> Sim, sim! Ah. Oh, não, quase! Não... Ai, meu Deus. O não do Zillion aqui, velho. Tá. Eu sabia sabe que faltava alguém, que é o c. Tem, tem, tem. Tô é pra base, esse ou folgado? Galera, olha o Vieno, fofo! Vieno fofo! Falou assim, Marquinhos, posso spamar meu Twitter aqui pra pegar 200 seguidores? Vieno, fica à vontade. O Vieno, Pitbull, trabalha Pitbull. com nós aí, fechamento total. Tem, morri. Tem Instagram. Ô, oh, morri, tem, morri. Tem. <risos> meu, tem. Manda o Twitter aí, Vien. Se vira aí também. Tá Se vira aí. <risos> tu feio, filho. Ô Leandro, e Robson e Davi? Tá faltando pra você focar nos estudos, mano. Fazer o mínimo e pensar em prol do futuro. Galera da baguncinha, seus baguncentos, já pega essa. Vitinho, você já tá errando, Vitinho. Você quer que eu mande um recado pra sua mulher e o seu nick tá Vitinho, rei delas? Cadê o Vitinho, rei dela? Tem muitos que tem o um toque, né, mano? E gosta do número redondo. Eu gosto do redondo. Eu também, eu também. Eu Mas eu volto. só vi a cabecinha, velho. Rapidão, Marquinhos, galera. Chega Oi. na gata e manda. Você gosta de lol? Porque eu queria te mostrar minha penetração mágica. Faz isso pega, não. Pega, meus faz isso não, paisana. Ela vai sair correndo na hora. Não faz isso aí.